Olá pessoal, eu sou o Rafael Forest, sócio-diretor da Brasil Pieces e eu estou aqui, esse vai ser o vídeo número 1 um da nossa nova playlist que é a playlist Vida Chácara Lucrativa, tá gente? Qual que vai ser a ideia dessa nova playlist só para vocês entenderem? É, essa propriedade que vocês estão vendo aqui, né, que vai daquele bambuzal até lá atrás, até lá atrás nós temos 40 mil metros quadrados aqui na nossa chácara, né, considerada uma chácara ainda então nós adquirimos essa chácara fazem é, um ano praticamente. Então a gente comprou isso aqui não tinha. Então a gente comprou isso aqui não tinha nada. Vocês eu vou colocar aí no vídeo para vocês que não tinha nada. Só mato e terra mesmo. E a gente está transformando essa chácara numa chácara super lucrativa, numa chácara que é, o intuito é você. A gente, né? Nós termos uma qualidade de vida diferenciada aqui, nossa indústria ficava em São Paulo e nós nos mudamos aqui para Bofete, né, interior de São Paulo. E o intuito desse novo, dessa nossa nova playlist é mostrar para vocês o desenvolvimento da nossa chácara, as estratégias que a gente vai usar para transformar ela numa chácara super lucrativa, que é o que a gente vende para vocês, né? Para quem não conhece a nossa empresa, a Brasil Pieces, né? Hoje nós somos a maior empresa com mais variedade de produtos que atende tanto a aquicultura, né, a criação de peixes, camarões e animais aquáticos, né, é, o laguismo, que é a parte de lagos ornamentais, piscinas naturais, é, nós também faz, fazemos tratamentos de esgoto e a gente faz e a gente trouxe a nossa, é, ah, cursos, treinamentos, diversas coisas para o mundo inteiro, tá? Nós fazemos import, exportações, importações e fabricação, né? Então a gente veio pra cá e vai mostrar o passo a passo, o nosso dia a dia. Então, diferente dos nossos outros vídeos, os vídeos aqui da é, Vida chácara Lucrativa vão ser vídeos com baixíssimo índice de, de edição, então a gente não vai perder tempo com isso. O intuito é entregar conteúdo de qualidade para vocês e um conteúdo menos profissional. Vocês vão ver que né, esse aqui vai ser o nosso dia a dia, eu tô de shorts, chinelo. O que, é, só não estou com meu chapelão agora que senão vocês já iam dar o primeiro vídeo já ia começar a dar risada na minha cara então assim ó vai ser uma coisa bem na prática uma coisa do dia a dia de campo mesmo e vocês vão ver a nossa correria vocês vão ver as nossas estratégias para ganhar um dinheirinho né é, para quem não vai trazer a indústria para o interior né para vocês ganharem um dinheirinho verem como que a gente faz as coisas acontecerem de um jeito profissional de um jeito super dinâmico e super na prática, tá bom? É, eu vou agora gravar. Eu vou pedir para parar de filmar, me filmar. Eu vou gravar na selfie, né? Que eu vou, vou apresentar para vocês a nossa propriedade, para vocês terem uma noção é, de como ela era e como ela está hoje. Depois de um ano, tá? Depois de um ano, vai fazer um ano em fevereiro. Então, é que a gente começou as obras pauleira mesmo, que está tudo mais ou menos organizado. E eu vou apresentar para vocês, para a gente já criar aquele vínculo e vocês vão me conhecer. Meio que no pessoal, tá? Vocês né, nos vídeos da Brasil Pieces, nas nossas entrevistas para televisão Vocês veem o, o Rafael profissional, né? o Rafael é, é, na, é, é a campo, né? na prática do trabalho, na prática do serviço E agora vocês vão ver a minha parte pessoal mesmo Que vai ser uma coisa mais descontraída aí para vocês acompanharem a nossa vida E terem essa, é, esse vínculo mais íntimo com a gente, beleza? Ó pessoal, só para vocês entenderem como que funciona a nossa propriedade aqui. Ó. A nossa propriedade ela vai dessas árvores aqui maiores. Passa até aquela última árvore grandona lá atrás. Vai até depois daquele bambuzal. E morre aqui na frente. Então nós temos um rio perto lá do bambuzal, onde tem aquelas roupas penduradas lá. Então a gente tem um rio onde a gente faz a captação para caixa d'água, para as nossas criação de peixe, e hoje eu só uso essa área aqui cercada, tá, ó. tá vendo? Essa área de alambrado é a área que eu uso. Então, vamos lá, essa aqui é a nossa fábrica, né, nossa fábrica importadora, nós temos aqui a parte de automação e geradores, para queda de energia, vocês vão ver que está um pouco tudo meio bagunçado, porque, igual eu falei para vocês, só faz um ano que a gente... Adquiriu essa propriedade praticamente. E a gente ainda está organizando as coisas. Vocês veem aqui, ó. Que tem os coqueiros que morreram já. A gente se mudou aqui. Pegou um inverno muito rigoroso. Então a gente teve algumas perdas aí. Com a nossa plantação. Além da nossa fábrica, nós temos. O nosso sistema de tanques elevados. Né, que é o que a gente fabrica aqui, né. Essa é o, é o grosso da nossa fabricação. São os tanques elevados, né? Aqui na Brasil Pisces. Então a gente importa motores, tanques, fabricamos filtros. Essa aqui é a minha produção, que a gente produz aí 750 quilos em cada tanque desse. Então é, a gente está com quase 4 mil quilos aqui final de peixe. E aqui atrás, ó vem que a gente ainda deixa um pouquinho De estoque fora do galpão Porque Não cabe tudo aqui dentro do nosso galpão Nós temos muito Muito material Então não conseguimos Deixar tudo guardado Esses aqui são os nossos tanques De alevinagem Temos aqui que o mato tá um pouquinho alto Não dá para enxergar direito, mas tudo em geomembrana Aqui é a nossa produção de lambari E nós temos o nosso pomar. Então hoje, depois de um ano, que a gente conseguiu construir? Foi isso, ó. esse aqui é o, o nosso pomar. Nós temos 150 pés de frutas. Então ele começa aqui, tem umas um pouquinho perdidas aqui no mato ainda, que o mato estava muito alto, nosso pomar estava um pouco abandonado. E entre as linhas de pomar, a gente vai fazer... A produ... ah, e o nosso pomar é todo irrigado, tá? Uma aqua irrigação. Ele é irrigado com a nossa água da produção dos peixes, tá? Então, a água com matéria orgânica tudo mais, a gente manda aqui para o nosso pomar. Então, é isso aí o que a gente tem hoje, né? É isso. Então, da onde que vem? Então, gente, da onde que vem a nossa receita aqui? Né? O grosso mesmo vem da nossa fábrica, certo? Então é o da onde a gente tira o nosso ganha-pão Então a nossa fábrica é o foco da nossa produção né? Da, do nosso estilo de vida, é a indústria E da agora da onde a gente está tirando a nossa renda aqui da nossa chácara Da engorda de peixe, certo? Da venda de alevinos e juvenis, que é o peixinho pequenininho e no futuro a gente vai, é, esse ano aqui de 2022, o foco vai ser o nosso pomar, que eu quero que ele seja bem produtivo, então a gente tirou as primeiras frutas é, ontem, né, maçã, é, mexerica, as bananas agora já estão dando, então é essa produção de 150 pés e eu já estou tirando análise de solo para a gente fazer a correção de solo para começar com a plantação de tomates, né? agora no inverno e de milho para tirar o um milho verde agora no verão né? a gente está em janeiro já estou bem atrasado mas o, o que, que eu vou fazer? como tem muito produtor de gado aqui a gente faz... fazendo milho né? a gente consegue fornecer silagem para eles então é isso aí esse é o primeiro vídeo é só uma apresentação geral do que a gente tem aqui na Brasil Pieces, aqui na minha propriedade ah, e eu esqueci de mostrar para vocês vocês vão ver que aqui atrás, ó, tem uma casinha, que é a ca nossa casinha provisória, né, que a gente tá morando aqui, e o canil. Então, aqui onde tem a casinha provisória, a gente vai construir o laboratório, tá? O projeto do laboratório tá atrasado, porque a nossa indústria, né, ocupa muito do nosso tempo, né, demais de verdade. Então, tem muita coisa atrasada aqui, porque como a gente, esse ano de 2021... Fizemos ah, umas 5, 6 exportações assim, de containers gigantescos Então ocupou muito o nosso tempo E a gente acabou que não deu muita atenção aqui para a propriedade Tanto que o nosso pomar, tadinho dele, estava abandonadérrimo né? E agora é, eu vou focar nele E principalmente na aquaponia né? Para quem me conhece, sabe que eu sou super fã de aquaponia Então eu vou fazer uma produção de aquaponia aqui, né, de leguminosas, para fazer a venda de, a gente não pode falar que é orgânico, tá? Esse termo aí tá errado, porque é, ele a gente acaba é, é, usando as fezes do peixe, né, para fazer a aquaponia. E eles falam que como a gente não, é, as, o peixe come ração, acaba não sendo orgânico, então... É, a gente não pode usar esse termo orgânico né? A gente vai ter que usar um termo natural né? Algo menos é, técnico Só para não fazer o enquadramento errado do produto Então aqui ó, na parte da frente da fábrica Como a gente tem câmera Tem segurança em tudo Aqui nessa parte da fábrica ela imunda tá? Porque a água do telhado cai aqui E aqui imunda demais Então aqui eu vou fazer uma captação de água de chuva Vou fazer a aquaponinha aqui, aproveitando a água da chuva, para fazer uma troca parcial dos meus tanques aqui de produção de peixe. E eu tenho tratamento de esgoto lá no Pomar, mas a gente vai deixar isso para os próximos vídeos. Espero que vocês gostem, tá? Espero conseguir postar material com mais recorrência aqui no nosso canal, por conta de ser algo é, menos é, mais informal, vamos dizer assim, para manter a recorrência aí, manter vocês acompanhando a ah, nosso estilo de vida agora Uma qualidade de vida Quando eu construí aqui o nosso galpão Acho que para vocês que moram nas grandes capitais né A nossa fábrica de em São Paulo, capital Então eu já pensando na minha aposentadoria construir ah, o galpão aqui no interior né Já para construir minha casinha Já ia me aposentando Tanto que assim O meu foco era me aposentar antes dos 30 anos Eu tô com 32 hoje já tenho muita coisa aqui construída, né? muita, muitos bens e eu já estou parando, tá gente? Então devagarinho eu estou parando, né? tanto que é, não estou mais aquele corre, eu fazia uns corres aí de 18 horas trabalhando direto, 15 horas trabalhando direto, desde quando eu abri a empresa, hoje, meu, deu 6 horas, cliente ligando, eu já passo para os meus funcionários, já estou numa rotina mais tranquila. Então você que está pensando em aposentar, tá pensando no estilo de vida igual o que eu tenho aqui hoje que eu acordo né, aqui ó, acordo, já tem os né? tá os companheirinhos aqui então você que quer acordar todo dia ter esse sossego aqui ó, passarinho cantando morar dentro do trabalho você que tá querendo esse estilo de vida fica ligado, acompanha essa nossa nova playlist aqui no canal da Brasil Pisces, que vocês vão ficar por dentro de muita coisa legal e no vídeo 2, que eu vou gravar hoje mesmo, qual que vai ser a minha rotina hoje, gente, tá? Eu acordei cedinho, fui lá cortar o cabelo, ficar mais apresentável para vocês. Então hoje, qual que vai ser a minha rotina, tá? Essa... Essa nossa produção de peixe aqui, já tem, acho que três ou quatro meses, se eu não me engano. É que a gente, como a gente produz as larvas, o que que é a larva? É o peixinho com 0,1 gramas, ele é recém-eclodido do ovo. Então, como a gente colocou os, os peixinhos recém-eclodidos recém dos ovos aqui no tanque, e hoje ele já está com 170 gramas, ah, e eu nunca troquei água, que só para vocês terem noção, Ó, só para vocês terem noção, qual que é a vazão que eu tenho, que eu não, eu não capito muita água, para quê? Para eu me enquadrar na dispensa, de outorga de água Olha a minha vazão de água aqui olha. Como eu tenho uma vazão baixíssima de água O que, que, fa... que, que eu fiz? Eu nunca troquei água desses tanques tá? E a água deles já está podre A gente fala que saturou né? A nossa água já saturou Então hoje eu vou fazer uma troca parcial né? Vou tentar arriscar fazer uma troca parcial na verdade. Vou limpar os filtros Limpar nosso sistema de filtragem inteiro Trocar metade da água do tanque e tentar ver se os peixinhos vão ficar bem tá? É, que eu não sei quantas horas vai demorar para eu encher esses tanques Que quando eu enchi, é, quando o pessoal encheu eu não estava aqui Eu estava em viagem né? Então eu vou dar uma olhada nisso aí Fazer as coisas com calma Porque a minha amônia está explodidérrima Hoje minha amônia está batendo 6,5 meio, é, eu nunca troquei essa água aqui E eu sempre segurei né? Por exemplo, quando ela bate 6,5 Eu sempre usei o Redox Que é o nosso produto que reduz a amônia e o nitrito para zero Só que é, já passou os meses que eu precisava fazer isso, agora eu vou controlar na troca de água e limpeza de sistema. Beleza? Então, fica aí ligado no vídeo 2. Eu acho que eu vou postar. A Brasil Pieces, né nosso grupo, o intuito nosso era postar material de 15 em 15 dias, mas eu não estou conseguindo cumprir isso. Mas sem edição, eu acho que eu consigo postar dois vídeos por mês, tá? Aqui no nosso, na nossa playlist é, Vida Chácara. É, caramba, esqueci agora, gente. Então postar aqui na nossa playlist é, a cada duas vezes por semana. É, duas vezes por mês, pelo menos, para vocês pegarem a rotina, a gente mostrando os resultados e a gente ir se conhecendo melhor, tá bom? E o que eu ia pedir para vocês, ó, deixa no, no, nos comentários é, Se vocês acharem que eu tô fazendo alguma coisa errada Se vocês acharem que a gente tá indo pra um caminho errado Por quê? Eu sou zootecnista, tá? Sou PHD aí em gestão empresarial E aqui a gente vai mexer com muita coisa Que eu não tenho formação Então por exemplo, cara, pomar O que, que eu, os outros técnicos entendem de pomar? Não entendi nada, meu, eu sei Só fazer análise de solo, correção de solo Caramba, então você que é profissional Quer dar suas dicas Quer deixar aí nos comentários Meu, conta com a gente aí, vai ser bacana A gente ter esse bate-papo e, e a gente vai trocando essa ideia Vai ser uma coisa bem pessoal aí Bem tete-a-tete e eu espero que vocês gostem. Valeu gente, até mais!